Dona geracida que emoção para gente estar aqui ao lado da senhora recordando tanta coisa bonita, né? E a senhora mexendo com a emoção da gente quando a senhora chegou aqui. Eu, nós que recebemos a senhora, como é que foi? aqui? Ela só contou para mim, mas eu queria... A senhora chegou aqui e ficou frequentando a igreja. Depois que eu cheguei, que a senhora... É, foi é, a rolada, né? Uhum. E a família. E a senhora sempre teve trabalho na casa da senhora, né? O um ponto de pregação, escola. Pois é bico. isso, tudo eu tenho, eu tenho. Eu lembro de tudo, tudo. A gente fez tudo para ter uma igreja é, lá em cima, sim. mas fez tudo. Depois, fez, quando você foi Santaracuz, hum. prejamos para ter outra igreja lá. É igreja é, mesmo, é. não teve jeito. Na rua Parada, mesmo. Na jeito. rua Pará. Foi certo? três vezes. É, que eu mas colegi. sempre teve reunião na casa da senhora. Uhum. Em reunião de oração. Que... A senhora. É... E aqui nunca teve. Nunca vieram aqui fazer um, uma reunião de oração é. para mim. Aí, quando você é. morava longe, eles iam lá, né? A casa da senhora. Era muito, então... muito acolhedor. E a gente lembra que seminaristas, né? Passaram por aqui. E ia lá na casa da senhora, almoçava. A gente ficava emocionado. Não, o grupo não, da mocidade... Se você for lembrar de passar do seu lá é. em casa, nunca esquece, porque eu vou te falar. Tudo que foi, foi mesmo. É. A honra de Deus. É. Foi para de Deus. Deus. É. E a senhora lembrando da nossa... É, o no trabalho da gente, amizade. Eu não esqueço nunca o dia que eu fui correr lá na casa do Geracida. Perguntou se ela tinha morrido. Você <risos> lembra? Eu lembro. Lá na Santa Cruz. Quando você levou o pastor Gesso é. lá em casa. É. Mas eu, eu tinha recebido a notícia, mas era uma geracida lá da, do, do Leporaço. Ah, eu lembro disso também. Eu Porque... cheguei lá, dona geracida, mas isso a senhora não está viva. Eu fiquei sabendo que a senhora tinha morrido. Mas, eu lembro disso, mas, disso também. Isso tem... Mas agora, se, se você soubesse disso, ia ser certo, tá? É... Porque eu quase fui mesmo, hein? Quase. Mas ainda não é tempo, ainda não. É Deus é... é que sabe, né, do José? O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o da gente, tá? É, não é o da gente. Eu... A senhora é muito querida. E você já tem mais de 35 anos. Tem mais de 40 anos, quase. A gente levou o Jesus A gente passou a amar a senhora muito mais. Oi, Evinho. você tá? Eu tô bem. Tudo bom? E conversando com a minha mãe aqui. Pois Eita. É. E você é que ficou sabendo de mim, dessa tragédia que tá fazendo, cinco, cinco meses que eu tô assim de cama, tá? Por causa da... da, da... E eu falei, será que... mas eu oro pra você todo dia, toda... não para, toda hora que eu vou orar, eu oro pra você. Eu Mas eu falei, você até não tá vendo que a gente tá aqui dessa maneira, porque é tão difícil para chegar aqui, chega ali não tem jeito de entrar, né? Mas hoje eu vi um neném que insistiu Eu falei assim, eu vou lá sim Ver a dona Geracida Ela está tão boa, bem, graças a Deus Mas é. que bom, que bom Que o neném trouxe fiquei Eu fiquei muito com... é. O é. que foi bom demais é. Pastor Ronaldo Te ver E saber tudo que você fez De bom aqui nessa cidade Faz até hoje E você não teve valor Para essa gente aí porque é. foi muito bom, você fez muita coisa boa. Graças muita a coisa Deus. Boa. Graças a Deus. Está registrado é, na eternidade. Né? A, gente... a nossa igreja lá de Caratinga está fazendo 100 anos. E nós construímos lá. Eles fizeram tudo para eu ir lá. Vai ser dia 21. Mas eu, eu não estou podendo viajar longo, viagem longa, aí eu justifiquei e falei para o pessoal, depois eu vou lá. Mas eles. Não, nós mandamos passagem para você de avião, para você vir, para ou companhia. Eu falei assim, não, eu não, não tenho coisa. E eu não senti. Agora eu vou ficar para o ano que vem eu fazer um trabalho lá, em julho. Uhum. Cento e, e poucos anos. A gente. A senhora fica só ouvindo música evangélica aqui? Hein? A senhora fica ouvindo música evangélica aqui? 24 horas por dia, meu livro, aqui. Lê, a... eu canto. Aí. Tudo aqui assim, ó. É, e a senhora fica escutando o meu primo, muito querido, o reverendo Anderson Sattler, né? Lá de Maiuaçu. Pois é, menino. Mas tá é todo dia, mas eu vejo tanto ali, ali me dá o celular tá aqui, tá eu, tá eu, não, eu fico aqui com o tempo, tudo. Eu, demais da conta. Demais da conta. Aquela gente lá está dentro do meu coração. A igreja de Manhoaçu Maiuaçu, que aqui é, é? Minas Gerais? Sim. Minas Gerais, é. A igreja é grande lá. O pastor era pastor de, Car... de Larginha. Foi de Alto Jiquitibá e é, ficou em Valadares é E agora está ali em o Já deve ter uns 12 anos ou mais. Uhum. É o pastor é meu que primo, bom, muito querido. Eu já fui lá para buscar para cá. Gente gente que faz Pessoal. todos os trabalhos da igreja. De ter... Tudo que tem na igreja, a é, faz. É, o trabalho muito bom. Muito bonito Tem muita amizade lá. Aquela região muito bonita e tem gente muito abençoada. Um, um culto lá, à frente da, da casa, muito grandona, aquela janelada assim. Uhum. E eles, mas um povo bom que estava ali, não acho que estava naquela ah. casa, não estava na igreja, não. Estava não, tá comemorando. Comemorando. É. A Patinha já fez 100 anos. 100 anos. 100 anos. E era, tem um, a igreja de Caratinga está fazendo 100 anos, de manhã sul já fez. Ali está ligado muito o Rio, que é a primeira igreja do Rio, os pastores da primeira igreja do Brasil aqui davam assistência lá. E chegaram lá e encontraram muito luterano, uhum. que eram os alemães, né? Depois eles viraram tudo presbiteriano e só tem, não tem luterano. E lá na, e no norte do Espírito Santo que tem muito luterano, né? que eram os alemães que foram para lá também. E, mas ali ficou mais no norte, que tem luterano. E os italianos, né? Venda Nova. Uhum. Essa capixaba de Una? É, na, a gente ia na Iuna. Tinha uma igreja boa lá no, no sítio do meu pai. Mas uma igreja enorme, mas tinha gente que ia, Fazia vigia a noite inteira, Natal, e aquela bondade. Mas eu não sei o que, que deu, rebitaram tudo e saiu que o pai ficou sozinho. Nós saímos de lá, a igreja ainda né, ficou em pé, mas e, o povo já tinha saído tudo. O que, é que a senhora está falando isso? Era muito rural, né? É, o pessoal morava muito na roça, né? A tudo. Roça... É, e, e nas fazendas que tinha a reunião, né? Onde que tinha umas casas grandes? Fazenda grande, nada, é mais pedra que é tudo. Tinha a... muita pedra. Nós mesmos ficávamos entre meias pedras. Lá na, na. Como é que chama o lugar lá que a senhora morou? É... Serrinha? Serrinha do Rio Pardo. Serrinha do Rio Pardo. A igreja presbiteriana ali, ó. Como é que chama a família da senhora, do pai da senhora, Dana? Fala de novo, a gente vai recordar isso aqui. Como é que é? O pai da senhora, como que chamava? Como é que meu pai chamava José Estevo de Souza. José Estevo de Souza. Uhum. E dali que vocês foram para a Cedrolândia, que a senhora foi? Como é que foi? Foi. Fomos para o Cedrolândia. Este lá também foi uma benção, mas uma benção mesmo, enquanto o pastor Emílio estava lá. Ah, que coisa mais boa. Ele fez muitas coisas para recordar que a igreja precisava de ter aquelas coisas. Ele fazia até picada estrada, né? Para chegar lá. Quando foi do presbitério fazer um presbitério lá, não era um tempo verdadeiro, não. tempo depois eles fizeram para baixo era um casarão enorme, mas muito grande. E esse foi fazer uma reunião de presbitério lá com a mocidade, mas prendeu. E lá em cima então tinha o Antônio Nunes que é irmão do, do, do pastor e Ai, Ah, gente, mas foi uma costa, foi uma festa que tempo tudo cozinhando lá para que o povo comer, chuva, mas foi uma coisa, mas foi muito bom. Começou no bem mesmo. Foi muito bom. A mocidade, a senhora, estava moça, né? De, de, de Vitória. De Vitória lá. Você, você lembra do Rubim? O pastor Rubim Floriano Rubim. Floriano Rubim. Lembro. Pois é, ele era candidato, eles cantaram uma música assim. Com o Rubinho, com o Floriano Rubim, é fogo na rua. <risos> ele foi, foi candidato a deputado né? Ele foi candidato à época lá Ele foi ele, é. ele, né? Essa vez mesmo eu rodava lá é, Pregando Fazendo a propaganda E a gente ia de longe para ouvir ele pregar Mas de longe mesmo ele, Eu de conheci noite. Eu conheci na reunião do primitério de Vitória E na ordenação de um pastor Aí ele estava falando da é, o que vai caracterizar o pastor é que ele é servo, ele tem que servir, uhum. ele está ali para servir. Né? E as pessoas estão querendo é, uma pessoa que possa é, comungar essas bênçãos do evangelho. Dona Geracim, deu uma alegria muito grande hum? estar conversando com a senhora. 90 e 95 anos. 95? Já fiz 95 anos Já fiz 95 E agora no início do ano 96 uhum. é, eu, Só Deus sabe Porque só... quando a gente está entregue nas mãos de Deus A gente não pode fazer propaganda de outras coisas Porque a gente está entregue, Deus é que sabe Às vezes eu passava ah, Nós vamos fazer o aniversário Agora em fevereiro Aí Deus fala, você não vai fazer aniversário, você vai embora comigo agora. Pronto. Quer dizer que a gente não tem de saber a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é que manda, né, A é, Deus que de... manda. Uhum. É. Eu já preparei muito para isso, mas muitas vezes eu estou ruim, ruim. E eu aqui preparo para mim levar, que eu estou preparada, e... porque eu estava muito ruim. Muito ruim, mas Deus já vai me recuperando assim um pouquinho, mas as pernas... Você não vai jogar futebol? Não posso. É, não, não, você for da vontade de Deus, é. porque tudo é da vontade ah, de, de Deus, Deus, não a mim, é, não é mesmo? Porque é. O que, a é. eu peço até ficar boa, ainda dá umas... É. Dá umas voltas boas. É, por aí, né? É. Deus mas, é que sabe. Mas, mas a gente está assim. entregue nas mãos de Deus, Deus que sabe da... De tudo que tem ser feito, Ele que sabe. Se a gente entrega o caminho, Senhor, confia no mais, tudo Ele fará. Tudo fará. Não é mesmo? Senhor Deus e Pai, nós estamos agradecidos por esse momento tão especial. Visitar a tua serva dedicada, amiga, Amém. companheira de grandes lutas e de grandes vitórias. Amém. Te louvamos, Senhor pelo que ela representa para todos nós, para essa família grande, Amém, os queridos que estão longe, Senhor. Nós te louvamos que o Senhor tem preservado Amém. para o louvor e a glória do teu nome. Amém. Fica com a tua serva, Senhor. Os teus anjos possam estar sempre acampados ao redor, dando força, alegria, fortalecendo cada vez mais para a glória do teu nome. É o que nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado, pastor. Você não sabe a felicidade que você dá para mim. Que eu, fico, eu fico feliz. Muito Mas obrigado. É a gente fica emocionado. Deus abençoe. A senhora é muito querida, amada e muito especial para todos nós. Deus seja louvado. Deus é louvado pela vida Deus da Deus senhora. Deus. senhora. Amém. É muito, amém. É muita coisa boa, né? Muita coisa boa a gente recorda Nossa. né? Nossa. Mas que aquele que confia no senhor é como um monte, que não vai se abalar, mas vai permanecer para sempre. Porque a gente que confia nele tem que permanecer para sempre. Não pode só fingir que, que, é, que é e não é, não. É. Tem de ser. Até o dia que Jesus chamar a gente. Firme. Firme fiel. e Firme, fiel. Eu lembro que eu fui fiel. Eu fiz é. muita coisa boa. Mas Graças. não tem arrependimento. De, é de não ter feito melhor. De ter construído aquela casa de curto lá. Cheia de gente. Gente foi lá desmanchou tudo. Não pôde ter uma, uma igreja lá. isso é. eu tenho tristeza. É. Muita mesmo. Aí Deus vai dar vitória. E o que está... É plantado no coração das pessoas é o que importa. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Muito bom. Aleluia. Fiquei muito contente, Dona Hoje, dia 15 de agosto de 2022, né? 15 de agosto. Oh, gente do céu! 15 de outubro de 2022. 15 é. Eu tenho aqui tudo para mim ver as coisas. Ô, Lili. Como é que a minha cabeça está falhando? Então, hoje eu tô falando e as coisas... Ô, pastor Ronaldo, Sim. tá fazendo cinco meses que eu tô assim, cinco meses, porque dia 15 eu caí aqui de, de maio, de maio eu caí aqui, desmaiei e ninguém, eu não conhecia mais ninguém não, sumi Custei para me poder ver as coisas mas já estava lá no hospital, internada lá. Gostei. Mas lá também eu falo uma coisa por você. Meu corpo está morto aqui. Mas eu, eu senti que meu pensamento estava lá em cima. Deus. Tudo cheio de trem assim, na mão, assim, morta aí. Mas meu espírito estava lá. Deus. lá. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Você está muito bem hoje. Parece Graças a Deus. Deus. Outro dia nós estávamos sentados na cadeira lá no, no Ponto-Socorro. Mas eu estava muito ruim mesmo. Eu falei aquela hora e eu entreguei para Deus, eu falei assim, agora é hora, eu vou cair aqui e morrer. A Lili tinha empanhado minhas pernas, tudo fosse em riba do colo dela, estava um frio, mas um frio. Aí, ela passando o celular, assim, mostrando a minha bisnetinha, foi mostrando, assim, eu não tinha interesse de ver nada. Mas teve uma hora que eu vi ela com os olhos enregalados para mim, olhando, sorrindo, Não, oh, meu Deus, aquela hora eu não quis morrer mais. A senhora é muito importante, é. Dona Jássica, a senhora vai ficar minha aqui mais... Parece é. que um anjo apareceu e falou comigo. Acho que não é a hora de morrer. Não é, não. não. E a senhora está ah, aí Deus. hoje, graças a Deus. Eu não esqueço disso. É graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. A senhora é muito especial. Eu nem sei mesmo como agradecer essa visita tão de Deus que eu estou recebendo aqui hoje. Meu Deus, só Deus sabe tudo. Tudo, tudo. Foi da igreja, porque tem visto mais gente aqui, mas da igreja. Foi você. A senhora já veio aqui umas duas vezes só. E não, só pergunta lá de mim. Não vem gente me visitar, é. não. Assim, gente da igreja. Foi muito bom. A senhora é muito especial. Deus seja louvado. Pois é, porque eu, eu anos. falava para agradecer, eu também não tem não. Mas Deus sabe de tudo que passa dentro de mim. Uhum. Por amor que eu tenho em vocês. Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida. Como é que é? Graças dou por esta vida. Pelo bem que, que revelou. revelou. Graças dou, dou pelo futuro, futuro e por tudo que passou. Amém. Agora... Amém. Tá bom. Agora eu, eu gosto de cantar que é lindo. Quantas, muitas vezes diz Jesus, quantas são? É é? Muitas vezes E verá surpreso quanto, quanto Deus será já. A vida é. Procelota a ação Se com desalento todo Conta muitas bênçãos bênção, Dizendo uma vez E verá surpreso Quanto Deus já fez Conta Essas é quantas, contas quantas contas, Recebida da divina mal Mente será de outra de uma vez E verá surpreso quanto Deus já fez Aleluia A glória a Deus É muito, muito bonito. Pastor, mas eu não tenho mesmo Parei é. Tanto que eu tô feliz, também mim que eu tô no céu já. Deus abençoe. Doutor Gerassim, e aquele assim, É assim. É, é, como é que chama das chuvas? Chuvas de bênçãos teremos? É teremos. É a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo... Chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênção. chuvas de bênçãos do céu. céu. Outras, outras benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. a Deus. Muito bonito, né? Deus abençoe. Pode sair. Agora, eu gosto que a senhora que canta muito, é, é fervente oração. Como é, que, como é que começa aí? Em oração, fez o teu coração é a presença de Deus reinar, mas tu podes fluir o que estás a pedir quando tudo peraris notar. Amém. Uh, coisa bonita. O Geracido, eu não vou terminar sem cantar aquele que a gente cantou muito. Eu só confio no Senhor. Eu só confio, confio no, no Senhor, Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, Senhor sigo a cantar Se, Se o sol, sol chegar a escurecer E o céu dobrar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Amém. Vai Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja Deus Ei, Que bênção Deus é grande Qual o versículo que senhor mais gosta? Assim, é o versículo da Bíblia. Ah, você quer que eu for falar um salmo inteirinho? Pode falar. Um Para o monte, de onde é de vir o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permite que teus pés vacilem, aquele que te guarda. Certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. E a tua direita, de dia não te conhecerá o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que coisa mais linda. Deus abençoe a senhora, a dona Geracina. A senhora é muito especial. Muito obrigada. Oh, dona Jeracina, a fé que a senhora tem, que ilumina esse caminho, Ilumina o caminho da gente. Tem, quem está perto da senhora recebe essa luz de Deus, essa bênção de Deus. A senhora é uma pessoa muito especial. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Daqui, tá desfrutando todo o carinho da família, e a família longe lá, mas cedrolando Vitória, é compartilhar essa bênção tão grande de uma pessoa tão especial. 95 anos. 95 anos. Uma benção muito grande. A senhora não esperava chegar isso, não, né, Deus Geraci? É uma benção, não. Né? É? Eu acho que você vai chegar lá no seio, viu? Vamos devagarinho que Ô, você vai Arthur, chegar. É Deus que sabe. Eu vou falar é outra sabe. coisa que você. Sim. O que, que eu vou fazer se não for da vontade de Deus? Se for ah. da vontade de Deus, eu passo até de 100 para lá. É. Porque meu pai. Fez 104 anos para o papai Jesus levar ele. É. A Dina está com 101, vai fazer 102. E agora eu, eu, já tenho, eu já tenho uma irmã que já está com 101 anos. 101 anos. É. E agora eu também já lá bem pertinho. Aí só Deus sabe. Só Deus sabe. E para alegria nossa, viu? Deus seja louvado. Ah, né? A senhora é muito especial. Deus sabe. E a senhora está bem. Cabeça é, boa. Por exemplo, eu, tô, eu já ando um pouquinho lá no portão, vou lá, vou fazer essas pernas melhores. Porque, só, Ronaldo, minhas pernas ficam tudo esse Ih, você tá bom demais de pernas, ah, né, Jéssica. A minha tudo, tá tudo ficou assim, e, e o hoje já está saindo é. o roxião Está tá, tudo e, bom. Vazou uma poça d'água aqui, que não, era é. enorme. Vazou tudo aqui assim, aquela poça d'água. E a perna ficou desse jeito. Mas eu já estou andando bem com ela. Graças a Deus. Aham. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, mas Amém. nem como nem Aí, ó. tanto que Deus é Deus é bom. Cara, e às vezes a gente rejeita ele de lado, é. sem saber que a gente está vivo é, pela vontade dele. Porque se não fosse a vontade de Deus, nós não estaria aqui mais, não é? é? Deus é que sabe. Lado. Você pode falar que eu estou junto deles todo dia, mas é programa que termina, vem outro, vem outro, vem outro. Eu estou lá junto. Em, em comunhão. É, com. Mas, mas bom mesmo, gente. Eu tenho ouvido muito programa aí do Pinheiro, bom também. Da Igreja de lugar, Pinheiros. Mas agora achei aquele lá que A Lilith que descobre para mim. Mãe Uaçu? É, mas é muito. reverendo bom. Anderson Sá Isso, isso, isso. É. é. O, o meu primo querido, olha o quanto que. Você é uma bênção e a sua igreja também. Nós estamos aqui em Franca, a rua Monsenhor Rosa, que é a rua da igreja presbiteriana. Aqui tem uma pessoa muito especial, aqui a Bíblia, os dela que canta. E ela acompanha as pregações da sua igreja, da igreja aí, e o seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. E você não sabe, mas eu estou falando aqui o quanto que a sua igreja tem ajudado muitas pessoas e o seu testemunho aí da igreja, o pessoal cantando o coral. Porque o pessoal canta com, a, com a amor, né, da são, né? Uhum. A igreja lá, louvado seja Deus. Eu vou mandar para o reverendo Anderson colocar lá, quem sabe ele vai mandar para a senhora depois na hora do culto lá, essa mensagem. Um abraço. Deus abençoe, a Reverendo Anderson. E a dona Geracinda mandando um abraço. Pra você manda aí. Aí, ó, desse tamanho aqui, ó. Enorme, enorme para todos ali, porque também aqui faz muita benção para mim. Eu fico feliz da vida quando eu estou aqui de noite moço vai escutando tudo, né? Porque às vezes o meu olho dói de ficar na televisão olhando, eu fico só ouvindo assim, de vez em quando eu corro o olho para ver a família tudo lá. Mas não é família não, a família de Deus que é enorme. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.